Olá, eu sou o professor Adriano de Gregório, lotado no gabinete da superintendência do Centro Paula Souza, e também atuo na comissão de orientação e prevenção ao assédio moral e sexual no ambiente geral aí da nossa autarquia. E hoje me foi dada a incumbência de fazer para vocês uma conceituação aqui do assédio sexual. E esse crime tão repudiável pela nossa autarquia está previsto no artigo 216-A do Código Penal Brasileiro com a seguinte descrição. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico inerentes ao cargo ou à função, né, pressupõe, evidentemente, o crime, a tipicidade desse crime tão repudiável, eu repito, e a pena de detenção de um a dois anos.